Salve, rapaz! Como vocês estão? Vocês estão bem? Estão escapando? Espero que sim. Hoje nós vamos falar do João Pedro Pais Leme e do Felipe Neto, que montaram a Play 9 e do fracasso da Globo em 2021. Os números mostram isso. A Play 9 é simplesmente a nova iniciativa de mídia que a gente vai ter por aí, beleza? Então vem comigo. Eu já estou esperando o corte, sempre. Esse café é muito ruim, que é o café filtrado. Errei de novo no café... Tá ligado? Mas não tô enjoado ao ponto de devolver café, não, ainda. Eu tenho tanto sofrimento ao ponto de tomar tudo, tá ligado? rapa a Play 9 é uma iniciativa muito foda, tá ligado? Porque 2021 foi o pior ano da Globo, mano. Puta, foi o pior ano da Globo, tá ligado? É... Pra você ter ideia, a Play 9 tem 250 parcerias hoje, mano. Ela arrecadou mais de 70 milhões de reais, mano. E essa junção dos dois caras, tá ligado? Principalmente o Felipe Neto, com todo o hype que tem, né, mano? Tá dando... Um... E o outro cara tem experiência também do bagulho, tá ligado? Tipo assim, os caras pegaram desde Fátima Bernardes até Galvão Bueno, mano. Acabaram de assinar contrato com o Galvão Bueno. Você acredita nisso? Que os caras vão tirar o Galvão Bueno da Globo. Pra felicidade de muita gente que só tem Globo, né, mano? Então é o seguinte, os caras op operam... Com, a nova, com novas plataformas, né com acessibilidade em mais de uma plataforma. Então, por exemplo, os geradores de conteúdo deles, mano, podem postar no Insta, no Face, nos Stories, nos reels na Vida, no YouTube, no Rumble. Podem postar em tudo, mano. Os caras são donos do conteúdo. Então assim, tipo, eu entrei nesse bagulho da Play Nova, eu vou ser dono do meu conteúdo, eu só vou ter associação com eles, porque eles vão vender o marketing pra poder eu falar das marcas, tá ligado? Tô dando exemplo, né? Porque eu não vou entrar nesse bagulho, tá ligado? Já tô, muito bagulho já, até demais já, mano. E difícil controlar todo mundo que tá em volta, né? Porque o foda não é você não fazer nada, é só trampar, o foda é os outros fazer besteira às vezes, que você tem que, né, ainda remediar pagar apagar fogo, né, mano? E aí é o seguinte, os caras estão administrando até youtubers americanos, até geradores de conteúdo americano, tá ligado? É, todo mundo controla a própria carreira, como eu falei, que é a própria liberdade do bagulho, né, mano? E como eu falei aqui, mano, os caras em 2021 lucrou 70 milhões enquanto a Globo amargou um prejuízo histórico, tá ligado? É, aqui é a mesma coisa, né, mano? Vocês estão vendo aqui, é um estúdio também, o estúdio do, do Avesso, né, coligado com os estúdios Flow. E a gente também é um canal de televisão, rapa. Só que em vez de ter 110 pessoas em volta... Temos três, eu, o doutor Kai e a Kátia, tá ligado? Que faz a produção. Então, e o Zeca, né? Que também puxa os convidados, mas o Zeca faz da casa dele. Agora, assim, isso aqui que a gente tá fazendo com vlog, com avesso, com podcast, com tudo, isso aqui é coisa que os caras, mano, dezenas e dezenas de profissionais, edição, tratamento de imagem, e essas novas tecnologias, que inclusive essas câmeras que tem aqui, ó, robóticas, tal, mano, com bagulho, é tudo muito louco, ó, os microfones, tá ligado? Eles deixam é, que não tenha tanto profissional, tá ligado? Por quê? Porque pra operar o som, o mano opera de tudo ali, ó, Do tocar opera tudo, som, qualidade de, da TV, se cai aqui a luz aqui fora do estúdio, se a favela fica escura, se faltar luz, tem outra internet coligada, entendeu? O bagulho é tudo, tem tudo, mano. Então não precisa ter aquela parafernália. Nem estacionamento nós temos aqui, na casa dos outros, da mó treta, pô, o carro na frente dos outros, tá ligado? São tecnologias de ruptura mesmo, inovadoras, tá ligado, Rapa? E é importante, assim, essas informações eu peguei no canal Elementar, então, se você quiser ver uma matéria completa, vai nesse canal aí, como o moleque é muito inteligente lá, o humano. Eu acho que até ele tá morando fora de novo, no Canadá, mas ele morou aqui no Brasil um tempão. E esse canal Elementar, ele aborda isso com muito mais competência que eu. É que eu achei um papo interessante pra gente colocar no vlog, tá ligado? Esse, essa iniciativa da Play 9, que também mexe com o que a gente tá hoje, né, mano? Que é essa segunda tela, que na verdade a TV tá virando a segunda tela, e a gente tá virando a primeira tela, tá ligado? Tem uma fidelização também no conteúdo, que é assim... O último vídeo que eu fiz passou de 30 mil pessoas. São pessoas que foram lá e me, que clicaram no meu nome e clicaram no que eu tô falando, tá ligado? Tem essa diferença. Você não é obrigado a escolher entre quatro canais, seis canais, oito canais de televisão e ver o que tá passando lá. Você puxa no YouTube, na Rumble e você. Acessa diretamente o conteúdo que eu estou falando, tá ligado? Então, assim, além dessas plataformas, o Spotify, a Deezer, tudo isso tem abrido fronteiras, mano. E os caras conseguem mano, arrecadar muito mais. O gerador de conteúdo, ele consegue ter o ganho próprio, ele consegue contratar a equipe, tá ligado? Isso faz as iniciativas crescerem. Ah, Ferrez, mas aí, mano, também o YouTube e as outras plataformas monetiza mal, o cara tem que gerar muito conteúdo, o algoritmo muda. Quanto mais gente interessada na plataforma, mais eles têm que ratear o dinheiro, mano. Isso aí é a mesma coisa aqui, ó. Abriu 10 pizzarias na mesma rua, ninguém vai ganhar igual, pai, tá ligado? Eu vejo os caras reclamando e pá, eu já reclamei do YouTube por bagulho de censura, de palavra, tá ligado? Por isso que eu assinei com a Rumble também e põe meu conteúdo na Rumble, entendeu? Primeiro até. Inclusive, se você ainda não se cadastrou na Rumble, vai lá se cadastrar, por favor. Por quê? Porque eu tô pondo aulas lá, mano. Coloquei a primeira. Se a primeira passar de... Quantos likes a gente pede ali, doutor, de visualização? Vamos ser bonzinhos, uns 3 mil? 3 mil. Se passar de 3 mil visualizações... Tá quanto até agora? Uns cento e poucas? É. Tá pouquinho, rapaz. Ó, uma aula de meia hora. Eu não gosto de falar aula porque eu não sou professor, mas é o nome porque eu gravei uma aula de mais de meia hora falando sobre como ser um escritor, o que, os desafios que tem, o que você precisa para poder entrar nessa carreira, e sem meritocracia. Ali é uma aula de realidade, tá ligado? Então, se você... inscreve lá, se você quiser, beleza? Sei que tem muita gente que... É, o outro conteúdo... Ah, que tem o, o outro conteúdo... Mano, o conteúdo tá lá se você fortificar os conteúdos, que nem eu sempre falo aqui. Eu vi esses dias um, um cara no outro podcast falar uma puta besteira gigante, 70 mil pessoas vendo, então é complicado também vocês dar audiência para esses perreco aí, principalmente esses fascistas que estão invadindo os podcasts, tá ligado? Tem uns caras que estão indo no podcast que os caras não tinham nem que estar tá falando nem para a família deles, mano. Nem para família, e os caras estão falando para 70, 80, 100 mil pessoas em diante, entendeu? Eu não sei onde os caras acham esses caras, no esgoto, velho. Não, sério, mano, eu não era nem para falar disso, desse vídeo. Mas, bom, a Play 9 está aí, está se organizando, fiquem atentos. Eu acho que essa iniciativa, assim como de outras iniciativas de internet, são, são boas também. E a gente tem que estar tá atento, rapaz. A gente sempre chega no jogo depois que o bagulho esticou. Você já percebeu que a, gente, a informação não chega, a gente fica perdido. E dessa vez não, mano, a gente tem que estar tá envolvido nas coisas, principalmente para puxar as nossas narrativas, para trazer pessoas que têm conteúdo para falar, para trazer assuntos interessantes. Tá bom? Eu quero agradecer também a todo o pessoal da Apoia-se, que por causa de vocês, Apoia-se barra ferrez lá, que fortifica a minha carreira, por causa de vocês eu não dependi de editora nenhuma, anunciei a minha própria e fiz uma nova repressão, beleza? Do datilógrafo do gueto. O meu livro de poesias, de letras de música, tá ligado? É um livro que tava esgotado mó tempão, porque eu fiz exclusivo pros caras do Apoia-se. Em agradecimento a vocês, eu coloquei aqui ó, o nome de todo mundo da primeira leva do Apoia-se, ó. Um agradecimento singelo, mas que mostra aí o carinho que eu tenho por vocês. Eu lembro a primeira menina que se cadastrou no Apoia-se, tá ligado? A Janaína. E eu fiquei mal emocionado, mano. eu Falei, caramba, alguém acreditou. Os primeiros 15 reais, eu acho. Eu falei, caramba, alguém acreditou. E hoje a gente já é muita gente, mano. Muita, muita. Passamos de centenas. Tá bom? Então, obrigado. Vocês estão me fortificando. Sabe que o corre é legítimo, né, mano? Além da literatura, eu fico ainda nessas correrias social gente. Vocês não imaginam a dor de cabeça que é, rapaz. Vocês não têm noção como que o povo está sofrendo, mano. A gente vai puxar uma campanha do Instagram essa semana, 400 famílias no Morro do Piolho jogadas na rua, tá ligado? A favela pegou fogo, o Estado não está fazendo nada, o governo não está fazendo nada, porque para a população pobre eles são pobres. Para a população pobre, o governo é pobre. O governo é rico para quem é rico, para o nosso povo ele é pobre, entendeu? Então... É isso. Eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar. Eu queria bem enfatizar essa coisa do, da, das nossas novas iniciativas de mídia. Porque eu acho importante a gente ter jornais locais... Comunica sabe? comunicados locais, rádios, vlogs, é importante, rapa. Esse trabalho aqui do Estúdio avesso esse trabalho aqui do meu Vlog, não, não, não acho que não é importante não, rapa, porque ele é muito importante. A gente falar de dentro da quebrada, a gente falar os nossos assuntos, tá ligado? Isso aqui tem um poder que mais pra frente as pessoas de repente vão dar valor. De repente não dá agora, mas mais pra frente vão dar, tá bom? Um grande abraço a vocês, é nóis!